Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli e eu sou professora de hipnose, sou hipnoterapeuta e hoje eu trago mais um vídeo da minha série de vídeos de distorção de pensamento. Hoje é o último vídeo e hoje eu falo sobre personalização. Se você tem interesse em saber se você se encaixa nesse tipo de distorção ou se alguém que você conhece se encaixa, fica comigo até o final desse vídeo que você terá muitos e muitos conhecimentos, tá bom? Então vamos lá, o que é personalização? É quando você veste um papel ou uma capa, como se você fosse responsável por tudo de ruim que acontece com você, no mundo, com as coisas, como se você colocasse um peso gigante de responsabilidade sobre os seus ombros. Vou dar alguns exemplos para ver se você entende um pouco melhor. É como, por exemplo, quando você, vamos supor que você torça para o seu time aí de futebol e na grande final do seu time, você acaba esquecendo de colocar um item que você considera da sorte. Uma camiseta, uma meia, enfim, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa, você acaba esquecendo de estar com aquilo e o seu time perde. Com isso, você se sente completamente responsável por aquilo que aconteceu no seu time, como se o fato de você não usar aquele acessório, aquele, aquela camiseta, enfim, isso fizesse com que seu time perdesse. Então você colocou uma carga de responsabilidade nos seus ombros sobre a vitória do seu time ser totalmente ligada ao fato de você usar aquela peça de roupa. Ou ainda, se você é mãe, se você é pai, o seu filho na escola está tirando umas notas não muito boas e você acaba se sentindo responsável por isso e se achando uma péssima mãe, se achando um péssimo pai. Então você assume essa responsabilidade total pelos, pelas notas ruins do seu filho, como se você fosse uma péssima pessoa, como se você tivesse essa responsabilidade pelas notas boas dele. Ou ainda, se você é professor, professora, terapeuta, e o seu cliente, o seu aluno não está indo bem nas sessões, não está indo bem nas aulas, e você coloca essa carga de responsabilidade toda em cima de você. Eu não estou querendo dizer que nessas três últimos, nesses três últimos exemplos, pai, mãe, terapeuta e professor, não existe uma parcela de responsabilidade. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você coloca tudo isso de responsabilidade em cima dos seus ombros e esquece que a outra pessoa também tem uma carga de responsabilidade. Você simplesmente ignora esse fato e joga tudo nas suas costas, como se você fosse a pessoa responsável por isso. Então, quando você coloca essa responsabilidade gigante e isso não acontece, por exemplo, você coloca o fato do seu filho ou da sua filha ter que ir bem na escola, nas suas costas e isso não acontece, você acaba se culpando muito, vem uma culpa muito grande em cima de você porque você assumiu essa responsabilidade completamente sobre essa pessoa. Assim como quando você, quando você tem um conselho para um amigo ou para uma amiga e aquela pessoa segue aquele conselho e ela depois coloca a culpa em você porque ela seguiu o seu conselho e não deu certo. A responsabilidade, ela nunca é sozinha nesses casos. Sempre tem uma divisão das responsabilidades. Isso significa o quê? Quando você é pai, mãe, você sim precisa, por exemplo, cobrar dos seus filhos se está fazendo a lição, se está estudando, mas ele escolhe não estudar ele escolhe não focar naquilo naquele momento. Você tem a responsabilidade de cobrança, mas você não tem a responsabilidade de fazer com que ele vá bem na prova. E é claro que você pode ajudar, você pode fazer o máximo possível, mas a questão é que se ele não vai bem, você faz tudo o que você pode e ainda assim ele continua não indo bem, porque ele escolheu não estudar, ele escolheu não focar naquilo. A responsabilidade não é mais sua. Se você é um professor, uma professora e você ou um terapeuta e você está dando o máximo possível de você ali, todas as ferramentas que você tem, você já no caso de professor você já tentou todas as alternativas possíveis para explicar de formas diferentes, dar exemplos de formas diferentes e aquele aluno ainda assim não presta atenção na aula, não faz o que você pede, não faz exercícios, não estuda, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é dele. Assim como o time, preste atenção na possibilidade que tem do seu time perder por causa de uma camiseta. Isso é uma responsabilidade gigantesca que você está colocando em cima das suas costas. Isso não precisa estar gigante nas suas costas, isso não precisa estar o tempo todo fazendo esse peso gigantesco em cima de você. Porque, não, nesse caso do time de futebol, não tem nenhuma responsabilidade sua. A responsabilidade são dos jogadores, do treinador, enfim, daquelas pessoas. Então, passa a entender, começa a entender qual é a sua parcela de responsabilidade naquilo que você está colocando em cima dos seus ombros. Existe alguma? a Primeira pergunta que você tem que fazer. Eu sou realmente responsável por aquilo? Beleza, se você for, entende qual é a sua parcela de responsabilidade e qual é a parcela de responsabilidade da outra pessoa. O que será que a outra pessoa precisa fazer também? Porque é ela que escolhe, a escolha é dela, você sim está contribuindo, ajudando para ela melhorar, para ela ser melhor, mas ela escolhe aceitar ou não aquilo. Então, qual é a sua parcela de responsabilidade e qual é a parcela de responsabilidade da outra pessoa? E se a outra pessoa falhar naquilo, naquela responsabilidade dela, tira a culpa das suas costas, porque não é sua, não é sua culpa, não é a sua responsabilidade. Se você falhou com a sua responsabilidade, e aí sim você precisa tirar o aprendizado e começar a entender como você pode fazer melhor. Por exemplo, no caso do pai e da mãe, se de repente você não tem tempo de estudar com seu filho, porque o seu trabalho te consome muito então o que, que você pode fazer para ajudar o seu filho na sua parcela de responsabilidade de estudar junto Ah, eu posso contratar um professor Ah, eu posso pedir para a pessoa que mora comigo para me ajudar eu posso pagar umas aulas de reforço na escola o que, que eu posso fazer ou eu posso pegar o final de semana de repente que eu tenho uma folga e aí tirar esse dia para fazer isso com o meu filho com a minha filha entende como você pode melhorar a sua parcela de responsabilidade. Mas lembre-se, nunca se culpe. Independente se quem falhou foi outra pessoa ou quem falhou foi você, tira essa culpa de você, porque a culpa ela não te ajuda. O que te ajuda é entender como você pode fazer melhor. É você tirar o aprendizado e pensar como que eu posso melhorar, como eu posso fazer diferente da próxima vez, ou como que eu posso fazer para que a minha responsabilidade, a minha carga de responsabilidade, seja real e eu consiga fazer com que ela aconteça, então preste atenção nisso e preste atenção no que realmente é sua responsabilidade, por exemplo, se você é do tipo de pessoa que está triste e vê o tempo nublado e acha que o tempo está nublado por causa dos seus sentimentos, saiba que essa não é sua responsabilidade, você não tem essa carga de ser responsável pelo tempo como está. Assim como o time de futebol, assim como outros exemplos, tá bom? Então é isso, comece a se perguntar essas cargas de responsabilidade que você tem O que é sua, o que não é sua e se você realmente tem Eu espero que todos esses vídeos de distorção de pensamento tenham feito muito sentido pra você Tenham te ajudado a identificar todas essas coisas que você possui E a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa cada dia com mais aprendizados e com a forma de pensar diferente se você gostou dessa série se inscreva no meu canal deixe seu like porque eu vou trazer mais novos vídeos com outros conhecimentos para você se você perdeu algum vídeo dessa série de distorção eu vou deixar aqui o card com toda a playlist da série de distorções de pensamento para que você possa assistir e ver se tem algum aí que você perdeu e lembre-se de compartilhar com as pessoas que você conhece para que esse conhecimento possa atingir mais pessoas e com isso eu ganhe mais relevância e consiga levar esses conhecimentos para mais